Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Sopra Espírito, da cantora Ludmilla Ferber. Beleza? Música em Sol maior, ok? E aí a gente vai pegar aqui a introdução aqui e as passagens aqui para poder tocar essa música. Vamos lá, então? Vamos lá! Introdução são esses acordes aqui ó, Sol com Si, Dó, Si com Ré sustenido, Tá? Depois vai vir aqui: Mi menor. Depois vai vir Dó. Ré. Aí de novo: Dó. E Ré. Ok? Então vamos repetir: Sol com Si. Dó. Si com Ré sustenido. Mi menor. E repete dó e ré de novo, ok? Lembre que a cifra está na descrição para baixar, ok? E aí como é que vai rolar a introdução? Vai rolar aqui, ó. Beleza, devagarzinho, tá, ó? Vamos pegar por partes, ó. Tá? Então você vai cair aqui, ó, do sol com si, vai ficar aqui, ó. Tá, e vou fazer devagar, ó. Ok, para cair no dó mais uma vez. Beleza, aí você vai fazer, ó. Que é aqui, né? Ó, tá, ó. De novo, ó. Ok. Aqui até o Mi menor, tá? Então, eu vou tocar bem devagarzinho essa parte até chegar no Mi menor. Vamos lá. Tá na forma mais fácil de tocar, ó. rápido vai ficar. Pegar assim, né, para ficar mais fácil, ó. Tá bom? Chegou aqui, agora vai vir aquela, aquela dó ré, dó ré, tá? Vai fazer. aí no dó. E depois ré sus 4 e ré. Tá? Vamos fazer devagar. A introdução inteira eu vou fazer devagar duas vezes. Vamos lá. Ó. Okay, aí ré com quarta e ré. Aí entra só para espírito de Deus. Agora a gente vai pegar a parte cantada, tá? Bom, antes da gente ir para a próxima parte, tá? Fica aqui o meu convite para você se inscrever no canal, OK? Deixar o seu like é muito importante a sua inscrição para que o YouTube continue notificando, tá? ativa o sininho aí para você saber quando eu lanço os novos vídeos, tá bom? E você também que quer se aprofundar mais no teclado, colocar dedilhados e tudo mais, na descrição eu deixei o link dos meus cursos, tá? Então eu tenho hoje dois cursos aí, está na descrição o link, e aí você pode escolher o que melhor cabe no seu bolso e vir ser o meu aluno, tá bom? Vamos lá então, e vamos continuar. Então vai ser sol... Ó, partindo do Ré com quarto, ó, sopra, tá? O Ré, né? Sopra, Espírito, Sol, de Deus, Dó. Neste é o Ré com Fá sustenido. Lugar, Sol. Sol com Si, Dó. Agora vai vir Ré com teu Poder, Mi menor e Tua, Ré com Fá sustenido, Graça, vai cair em Dó, Lá menor, Vem me avivar, Ré com Quarta, Ré, aí vai vir Dó com Mi, Ré com Fá sustenido e vai cantar de novo só para o espírito, tá? Eu vou agora só segurando os acordes e falando a letra, vamos lá? Acabou a introdução, né? Sopra Espírito de Deus. Neste lugar, faz. Ah, beleza? Com teu poder e tua graça vem. Avivar Aí repete, Sopra, Espírito. Então, Vamos fazer uma resmungada na melodia. Vamos lá. Aí esse segundo vem a é Ré com Quarto, aí vai ser Dó e Ré, sobre, beleza? Então vou fazer essa parte aqui, tá? O segundo só para o Espírito, ó. Só para Espírito de Deus, nesse lugar, a segunda vez, tá? Com teu. Poder E tua Graça Vem Avivar Ré com quarta e Ré Agora vai vir Dó Aí quando cair no Ré ó, Sobre o vale. Dó De ossos secos Ré com Dó tá? Faz um exército Sol, Sol com Si se levantar sobre as feridas Aí aqui no, no feridas, aqui, ó, só o vai é fazer. No dó, né? Se levantar sobre as feridas. Lá menor. Não. Lá menor com sol. Tratadas. Ré com fá sustenido. Vem restaurar. Fá. Dó com mi e curar. Beleza? Aí vai repetir sobre o vale, cadê aqui? Já errando já. Então vamos lá, sobre o vale de ossos secos, tá? Faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar ok até aqui que que vai acontecer vai vir a introdução de novo e aí volta tudo de novo só que o finalzinho vai ser diferente eu vou mostrar para vocês fez a introdução né E volta ó, sopra espírito de Deus. Nessa aqui agora que entra a bateria e o baixo tem um sol com si pra cair no dó, então faz sopra Espírito de Deus. Nesse lugar, aí você vai seguir na cifra que tá na descrição para baixar, tá? Com teu poder e tua Graça vem avivar. Caiu no Ré, aí ele vai, vai pra Dó, Lá menor e Ré. Então faz com teu poder, cadê? Com teu poder e tu, a graça vem avivar. Aí faz, ó. Vale é normal, né? Sobre o vale de ó, sossegos, faz o exército se levantar, sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Beleza? Aí vai vir agora uma outra parte. Aí vai vir aqui, ó: sol. Tá? Deixa eu pegar aqui, né? sobre as feridas ra -ra -ra -ra, Vem restaurar e curar Aí ó, do Ré vai vir pro Sol ó. Sol Sobre os nossos corações Mi menor Aí fazer Vem Senhor Tá, então vou tocar de novo essa vez ó. Sol sobre os nossos corações mi menor eu ia fazer ó vem c tá vem é rápido tá então ó sobre os nossos corações vem é bem rápido viu tá caiu no sol né do Aí agora, sobre todas as nações, Ré, vem Senhor, Lá menor, sobre toda a terra, Sol com Si, estende a tua glória, Dó, Ré com quarta, ora vem Senhor Jesus, Dó, aí eu vou fazer, vem Senhor, sobre, tu, sobre os nossos corações, aí eu vou repetir: Vem Senhor. Sobre todas as nações, Ré, vem Senhor, sobre toda a terra estende a sua glória. Ré com quarta, Ré, ora vem Senhor Jesus. Aí agora vai ser Ré com quarta, ora vem Ré, Senhor Jesus. Mi menor, Ré com sustenido ora vem Senhor Jesus, Dó. Aí eu vou fazer, ora vem, Senhor Jesus, Ré, ora vem, Senhor Jesus, dó comi, ora vem Senhor Jesus, Ré. Ora vem, Senhor Jesus, dó, ora vem, Senhor Jesus, Ré, ora vem, Senhor Jesus. Sol com quarta e sol. Daqui faz a introdução de novo e termina a música, tá? Aí vai fazer, né? Aí ó, é só do Ré com quarta da introdução você cair no Sol, ok? Tranquilo, essa música aqui não é difícil, tá? É lógico que você tem que ter um pouco de, de sabedoria aí, né? Tá bom? Gente, muito obrigado aí por ter assistido esse tutorial. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo.